E aí, meus lindinhos? Ó a nova, no... nossa nova técnica aqui, ó. Agora a Juliana vai segurar. Grava áudio num celular e o coisa no outro, né, amor? É, por enquanto. Tudo pra melhorar pro pessoal, né, amor? É isso aí. Obrigado, né, mano? A gente quer mostrar ó, as gambiarra nossas da melhor maneira possível. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá e graças a essa mulher maravilhosa. <risos> também, né? Vamos lá, hein? Hoje o vídeo é um daqueles vídeos que eu adoro fazer. É, eu gosto desses vídeos. É o quê? Vamos lá Bomba elétrica Interna no Gol Quadrado Original No tanque original do Gol Quadrado Isso aqui pessoal Essa gambiarra toda aqui Tem para vender, tá? Se quiser dar uma pesquisada aí no Mercado Livre Vai lá que isso aqui tem para vender Você vai ver o preço <risos> Vê o preço lá Depois você fala para mim Quanto é que custa isso aqui Essa bombinha elétrica aqui... Por que, que eu vou usar a bomba elétrica? Interna... Por como esse carro não vai ter uma potência... Absurda... Não tem necessidade, ó... Eu até tenho uma bomba de Mercedes... Nova, zero... Eu só pintei ela de preto... que ela é pratinha, né... Eu tenho uma zero aqui... Mas decidi não usar... Porque não tem necessidade... Isso aqui se aplica no que? Num kitzinho padaria... O cara que só quer injetar o carro Só quer colocar uma injeçãozinha Ou aquele turbinho carburado Aquela coisinha mais simples Faça desse jeito Não precisa fazer cash tank, não precisa fazer nada Desse jeitinho, ó Vou mostrar pra vocês então Como é que funciona, ó. Aqui originalmente, esquece essa bomba elétrica aqui, tá? Ah, peraí que é muito importante falar Que isso aqui é uma bomba de Gol G3, tá? Bomba elétrica de Gol G3 Originalmente... Essa boia aqui, ó. Essa aqui, pra quem não conhece, é a boia do gol quadrado. Ela é assim, ó. Esse caninho aqui, ó. No pescador aqui. Que a bomba é por sucção. Puxa aqui o combustível e leva lá pra frente. Através daqui, ó. Certo? E aqui é o retorno. Então vamos lá. O que a gente faz? Corta um pedacinho desse caninho. Tá? Eu catei uma mangueirinha de PU. Isso aqui é uma mangueirinha de... Aqui não marca a medida para me passar pra vocês. O que que eu fiz? Catei a bomba, fui na casa de mangueira, falei, ó, quero uma mangueira que encaixe nesse niple aqui da bomba, ó. Aqui dentro. Catei a mangueirinha, encaixou. Ela fica super presa. Mas mesmo assim, eu coloquei uma abraçadeira aqui e aqui em cima eu coloquei duas. Já para garantir o sucesso da missão. Que aqui é um. Esse caninho de cobre ele vem até aqui assim, ó. Tá certo? Fiz essa gambiarrinha. Pronto. É isso. Importante deixar ela, ó. Um pouquinho abaixo da boia. Sabe aquela. Quando chega na reserva você fala puta, dá pra andar mais um pouquinho? É esse pouquinho aqui que você vai andar. Tá bom? Então deixar ela, mano. Aqui, ó. Um dedo pra baixo da boia. Tá? Que daí você vai ter o controle certinho do tanto de combustível que você tem. Parte elétrica dela, o que, que você faz, ó? Aqui tem dois fiozinhos. Fiz um furinho bem aqui, ó. Mostra Toma... o furinho, mostra bem o furinho. Peraí aí que eu vou tirar um aqui. Pera aí que eu já vou mostrar, ó. Tá vendo? Fiz um furinho aqui, ó. Desse lado tem uma... bem mais espaço, mas aqui você não pode furar, porque senão o álcool vai entrar para dentro do sistema da... elétrico da boia aqui, ó. Aqui dentro é um sistema elétrico que faz o... O marcador do seu combustível lá dentro Funcionar, tá bom? Então não pode furar desse lado aqui O lugar melhor que eu achei É entre aqui, ó Tá vendo, ó Entre a linha e o retorno aqui, ó Vou tirar um aqui pra vocês verem, ó Fiz um furinho Ó lá Tá pegando, amor? Bem bonitinho? Ó Fiz um furinho Passei o positivo, passei o negativo Agora aqui Ó Pera aí Ó, passei o positivo, passei o negativo O que que eu faço aqui agora? Dou um pinguinho de silicone aqui Pra não, não vazar combustível, caso ande com o tanque cheio para não vazar combustível, dou um pinguinho de silicone e acabou o problema Tá certo? Agora vamos lá para outra situação aqui também, ó O que que acontece? Quando você vai turbinar um carro Esse caninho, ele é muito fininho O original da bomba Para quem vai usar esse sistema, ó eu tô usando a mangueira lá, nesse carro, de 5,16, tá? Ó, uma mangueira de 8 milímetros ou 5,16 polegadas. Ó, se você vem aqui, ó, tá vendo, ó? Tá pegando, amor? Fica largo. Tá vendo, ó? Uhum. Fica largo, ó. O que que você faz? Cata uma mangueirinha dessa de PU de 8 milímetros. Ó. Uma mangueirinha dessa de PU. Vê se dá pra pegar aqui bem a medidinha dela ó. 8 por 5, e meio De PU, tá? Enfia aqui, ó Pra como que se fosse fazer uma bucha Certo? Ele vai entrar um pouquinho forçado mesmo É só você ir forçando que ele vai, ó Aí ele vai ficar assim, ó Aí você consegue vir aqui e encaixar a mangueira certinho, tá vendo? Aí a abraçadeira não vai nem fazer esforço pra pegar aqui Tá certo? Então é basicamente isso Mostra como que fica Coisinha simples de fazer Não vai gastar quase nada Eu paguei nessa bomba aqui Acho que foi 120 reais, faz um tempinho já que eu comprei Tem umas outras baratinhas para que se você for só injetar o carro Ou se for um turbo carburado Tem bomba dessa daqui de 80 reais Aí no Mercado Livre Dá pra usar também, tá? Vai só injetar Eu peguei essa daqui da Magnet Marelli Porque ela é 4 bar mas se for só injetar, só num carburado, turbo e tal, pode comprar essas outras mais baratinhas que vai super funcionar, tá bom? Olha só como é que ela fica, ó. Se vocês colocar na pesquisa aí do Mercado Livre, bomba elétrica interna no Gol Quadrado, vocês vão ter essa imagem lá, ó. E aí vocês vão ver o preço que é, tá bom? Então a gente tá aqui não pra... Criticar o preço de ninguém Mas pra mostrar que você pode fazer a mesma coisa Gastando bem pouquinho Com o seu próprio Suas próprias coisas que já tem no carro Essa bomba já tava no meu carro Essa bomba não Essa boia, tudo certinho, tá bom? Ó Deu pra pegar, amor? Hã? Aí que maravilha Só colocar de volta agora Aqui vou prender aqui, né? Bonitinho Pra ficar bem legalzinho com enforca gato Já era, um abraço É isso então é isso, lindinhos. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. E fiquem todos com Deus. Até mais. Diquinha.